É que isso, isso dá pra aplicar em escalas variáveis para. Qualquer elo, tá? Mas anotem essa frase aí Pra quando vocês quiserem subir de elo. Anotem a frase Se você joga as partidas e não Causa um impacto negativo no seu próprio time Eu acho que eventualmente você tá Fadado a subir de elo. Por que, que eu digo isso? Não sei. É uma impressão que eu tenho É uma impressão que eu tenho que, que se você Joga, sei lá, 100, 200, 300 Partidas e nessas 100, 200, 300 Partidas você causa uma influência positiva Ou neutra, você vai subir O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer Que o, o, a coisa mais importante não é Você carregar o jogo. A coisa mais importante é você não afundar o jogo. Tem uma Lux do meu time, já perdi já. Pra mim, todos esses monolux são a mesma pessoa, só com várias contas. E são todos iguais. Todos, como diz o Minerva, são passivas tóxicas. E mandam emotes e ficam dando risadinha na Lady. E mandam beijos de luz. Eu sei Diana. Meu público pede MF? Putz, eu acho que vou ter que decepcionar meu público, hein? Não sei se tá bom aqui. MF contra Diana, não é meio triste? Nossa, acabou de dar uma piorada aqui. Nossa! Vamos deixar a MF pra uma próxima oportunidade? Vamos segurar esse, esse pensamento do MF? Eu quero jogar de MF, mas, mas vamos segurar pra uma, pra uma próxima oportunidade? <risos> vamos ter que estar tá segurando esse MF aí pra uma próxima, gente. Eu, aqui pra mim é mago, cara. Aqui pra mim é mago e é mago Bruto. Sim, me counterei porque Veigar é um lixo contra... contra a EZ. Mas dane-se. E vou com a runa que vocês não gostam. Não gostou, me reporta. Nossa senhora, mas o mid vai ser uma delícia. Partiu o scaling. Quando a gente forçou o Ez a vim de Cleanse, né? Por que, que eu vim de Veigar? Bom, pelo menos se esse jogo chegar aos 30 mil. Se esse jogo chegar aos 30 min, acho que a gente fica bem. Desde que a Diana ou a Kiana não estejam 20 barra zero. Calma, ah, tô pensando. Calma, e pera. Pensando... <risos> Me pingando na base Pensando que o que eu quero Com quantos minutos de jogo o aço morre a primeira vez? Eu chuto 3 e... 13 Meu auto-ataque de 43 de dano Potente Coitado do Shinzao, gente lixo de... Ari. A gente tem que começar a usar a Ari como ofensa Nossa, você tá tão Ari hoje Será que a Seraphine pegou W? É o start mais forte, Seraphine é W, levou Ai, ai, ai Nossa, pulado Ah! Eu, minha vida mudou muito Agora que eu comecei a me comunicar por emotes Me sinto muito mais prolixo nos jogos Ai, quer mais range? Cantora, vagab***, quem manda também, otário Meu Deus, eu queria ter ido base antes Será que ele mata? Tudo que conseguiu foi meu traje Gente, o sapo Gente, o sapo matou todo mundo Eu tava com a gota e o sapo matou todo mundo O sapo literalmente soldou a cantora e o Yasu não morreu Desculpa por ter duvidado o Cara, minha boca Acho que às vezes amaldiçoou o meu time É, pro delta, vamos ter que carregar horrores Não tem muito pra onde correr, né Depois de... Chegou o rei, infelizmente eles tem o rei Não vai ser nessa que a gente sai com a vitória, gente Rei Diff Meu Deus, que pouco Opa, tudo bem, Serafim. Errei, corre, corre É, o rei tá aqui no espírito já, gente É um bom sinal Eu tô sentindo que essa Kenga vai dar flash e alguma coisa em mim É sério? <risos> <risos> Opa, deu, não deu tempo de a gente ver a Lux sendo da evada 0 barra 2. lembra do que eu acabei de, fala, de falar sobre pegar Challenger, ser uma questão de, de não ser uma influência negativa no time? Eu boto fé que esses looks são challengers porque eles costumam não ser uma influência negativa no time. Às vezes em quando eles são. Geralmente é quando eles estão comigo, eles são. Se fosse o um tanquente antigo, eu me sentiria mais confortável. Eu acho que o novo é mais forte, mas o antigo te deixava mais confortável, como o carry contra assassinos. Mas a gente tem Xinz, né? Xinzão é um belo boneco também. Oxi! Ele tomou isso, né? o cooldown aí dele, tenho quase certeza Ui. Tem que acertar, né? Ó, o cara tá num abuso Ai, ah, gente, não acerto nada Temos o que ali? Um 03 mid, 0-2 top 0-3 top também? Possivelmente 0-3 top Patético Que bom ter os dois solo laners, 2 níveis atrás o que, que essa mulher tá fazendo aqui? <risos> Nossa, que vergonha essas pessoas O seria matado Paciência, invocador Boa Esse é o tipo de situação que eu tô muito mais feliz Do que o Xin pegou essa kill, do que eu estaria se eu tivesse pego essa kill Vamos lá, dá pra carregar isso aqui, vai. A gente tem o Tico e o Teco na Sololênes, mas dá. Eu confio muito. Hum. O fica invisível, já tá errado, mas tudo bem. Teoricamente deveria fazer zonas, ou agora, é o que deveria acontecer. Pô. Em que que ele usou Cleanse? Nada, né? Ah, no meu gelinho? Acho que foi nada Meu Deus, o boneco é muito forte Sapo Estou fora da luta, gente ah, aí não... Tenta fazer coisa sem... sem Jô. o rei, o rei tá vindo, o rei tá vindo é isso? E que, que o rei fez? que ele saiu não Entendi de nada acho que a Lux acertou ele invisível, foi muito bom meu deus, não, só corre ó, oh. meu deus quase, fez história é a gata vai sapo, pega ele é Z, deixa quieto vai, não vai pegar ele já voltou o E, isso? MEU DEUS Corre, as corre, não luta ele, pelo amor de deus Isso. isso, ai é. é o rei tá... Não está feliz, o rei Ele não tá de zonas. A gente não tá vendo o flanco da Diana aqui Vem aí, maldição do Mejai, vocês acham, se eu fizer? Ai, dá uma preguiça caçar esse boneco é invisível, gente É sobre isso O Black fica invisível já tá errado, gente O sapo ligou ghost <risos> O ghost Essa cantora não sabe o que espera ela Ai, não Socorro, o rei, o rei Me salva Gente, mas é uma batata <risos> A Lux morreu também nesse rolê todo Fiz falta um corta cura ali O hemodrenário dela junto com a Hydra aqui Ela curou horrores naquela ult Acho que ela curou um canal ult, pelo menos Pelo menos Como assim? Você acabou de nascer acho que ele acabou de salvar ela. Meu Deus! Ah, ok. Ó, oh! não podia ter comida ali. Gente, mas é uma batata. É impressionante. Eu, eu tô achando que eu tô sendo ofensivo com os tubérculos ainda. Tá bom já, tá bom já. Ai meu Deus. Eu vou fazer Mejai, seja o que Deus quiser. Não, ah, não vou não. Tá sem mato ela. O problema é que ela, ela tem CDR pra ficar com mato permanente. Tentar matar ela assim Tá ah, bom. O sapo tá solando a mulher, né? E... Aí quando o sapo tá solando a mulher realmente dá uma, dá uma forcinha. é matar? Eu fiquei, eu fiquei realmente com medo ali. Ela tava muito confiante. Nossa, ela ah, nasceu. A Lux. Cabo, cadê a Lux? Onde é que a Lux estava? A Lux estava morta antes de começar o rolê. Bom, mas queria Ela não tem mato, né? Eu quero trocar esse, esse Mejai por alguma coisa, eu acho. Não sei. Essa mulher de Banshee me dá medo, porque eu não tenho MR nenhum, cara. Mas você deixou o Minion passar? <risos> Bom que a gente mata a Minion como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que eles estão com medo de fightar. Pode, <risos> oh, Jana. Triardzinha. Ah, é, é o rei, <risos> ele tá em, em forma de Vhagar. a oh, gente, tentamos né, não dá para dizer que a gente não tentou.